Nessa aula, nós iremos falar com agendar uma visita dentro do aplicativo. Tá bom? Eu tenho dois caminhos para fazer isso. Eu venho aqui no botão agendar visita, esse botão laranja aqui embaixo. Tá? Eu vou apertar esse, esse espaço aqui de local, ó. ele está um pouquinho acinzentado, vou clicar nele tá? e ele automaticamente aparece a tá lista de locais que eu posso escolher. Então, nesse caso, eu vou querer ir para a Contele, digitando o Contele, ele me dá as opções por... Semelhança, tá? eu escolho aqui com tele, eu vou no dia 9 do 5, nesse exemplo, e automaticamente, naturalmente, ele puxa o horário do momento que eu estou fazendo. Ó. 15 e 1, tá? no próprio celular está marcando 15 e 1 também. Se eu tiver horário agendado, o que, que eu faço? Eu clico e automaticamente eu marco o horário que eu desejo nesse local. Tá? Ah, eu não tenho horário marcado. O que eu posso fazer? Eu posso fazer essa remoção. Clico no botão remover, ele remove o horário. Tá? Por que é importante você fazer essa, essa marcação? Porque se você marcar um horário né, e essa visita por acaso não, não tiver horário, você esqueceu de, de remover, fazer esse tipo de coisa, quando você chegar no local check check e deixar aqui em check-out e estiver atrasado, vai entrar para uma estatística que não seria muito positiva para você. Né? Porque isso aqui, na verdade, vai contabilizar como uma visita atrasada. Eu também posso colocar uma observação. Potencial, no um exemplo aqui, validei, cliquei aqui, ó. Ele automaticamente vai inserir essa observação na minha visita. Eu posso cancelar o agendamento, eu posso validar com esse botãozinho laranja, tá? Uma visita na minha agenda. E existe um outro caminho também que eu posso fazer, que é ir direto pela carteira de locais. Tá vendo? Eu clico aqui no, no, no aplicativo, ó. Tá? E vou clicar em locais. Ó. Ele vai automaticamente abrir para minha carteira. Faço o mesmo processo. Ó. Vou digitar aqui o nome e por aproximação ele vai automaticamente mostrar para mim aqui o local. Tá? O que, que eu tenho que fazer aqui nesse momento? Tá? Eu posso fazer uma edição do local, não é, não é isso que a gente vai fazer agora. Vamos falar isso numa próxima videoaula. Eu quero fazer uma inserção na agenda. Eu aperto esse botãozinho de mais, ele repete o fluxo aqui para mim. Já aparece o nome do local, data, horário, campo de observação. Tá? Eu cliquei aqui na validação, automaticamente ele já inseriu aqui para mim uma visita. Tá? E ele já vem no menu um pouquinho mais adiantado, que eu posso fazer até uma, uma, uma edição. Tá? Então eu vou voltar aqui para a agenda principal. Então essas duas visitas eu usei caminhos diferentes aqui para fazer essa inserção. Você pode escolher... Um dos dois é aquele que você achar mais fácil, tá bom? Nossa aula termina por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Nessa aula, nós iremos falar sobre os status das visitas no aplicativo. Tá bom? Basicamente, existem três status dentro do app. São as visitas pendentes. Tá? Visita pendente é... Eu não completei check-in e check-out. Tá? Então, eu vou entrar dentro da visita. Tá? Você vai perceber que eu tenho a possibilidade de... Da check-in ou até mesmo de recusar a visita. Tá? Se eu resolver recusar, eu tenho que apresentar uma justificativa tá? ou efetuar o check-in. A partir do momento que eu efetuei check-in e check-out, o sistema ele muda de status para uma visita completa. Tá? Então, a visita completa, eu, por exemplo, eu clico nela, eu vou ver que existe check-in e check-out realizados. tá vendo? Está marcado aqui no aplicativo. Tá bom? E a visita recusada, como eu disse no início, é aquela visita que o usuário recusou a visita, e ele colocou uma justificativa, tá vendo? A justificativa aqui, oi, tá, Dando um exemplo aqui, né? Só para vocês entenderem. Então a gente trabalha com esses três status aqui: pendente, tá? Que é uma visita a ser realizada, a completa que foi feita check-in, check-out e a recusada que o, que o usuário resolveu recusar por algum motivo e ele e ele dá uma justificativa e por aí Automaticamente o sistema já, o app coloca a visita dentro desse status recusado. Tá bom? É isso aí, pessoal. Nossa videoaula termina por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Nessa aula, nós iremos falar como preencher as tarefas de cada visita do aplicativo. Ok? Então eu estou aqui na agenda, dia 10 de maio. Tem uma visita às 17h30. Tá? O nome do local é Contele. Aí tá? eu recebi uma observação também do gestor que me encaminhou essa visita para treinamento com o telegestor de equipes. Tá? Então eu clico na visita tá? e eu tento na aba detalhes, que tem uma série de atividades que eu tenho que preencher. Aí tá? a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Primeira coisa, chegar no local, tá? então eu recebo aqui o cadastro e aí apertando esse botãozinho azul aqui, automaticamente me abre as opções de Maps, Waze e Uber. Tá? O Uber, se for o caso de você não trabalhar com o seu próprio carro. Né? Falando de navegador Waze e, e Google Maps, o Maps ele é o padrão do Android. Então, se você não fizer nenhuma configuração, automaticamente ele já vai encaminhar você para o Google Maps. Se você quiser trabalhar com o Waze, aí você tem que mudar a preferência no Android. Tem que ir lá no aparelho e falar assim, olha, o Waze é o meu GPS padrão. Tá? Então, eu vou clicar aqui no Google Maps para vocês... Verem qual é a dinâmica, tá vendo? Ele é integrado, ele vai marcar o local para onde eu vou E se eu apertar rotas, ele vai me traçar uma rota de onde eu estou para onde eu vou né? Considerando melhor o melhor trânsito, né? para vocês poderem ganhar tempo aí na rua Tá legal? Vou voltar aqui para o aplicativo Eu tenho aqui o cadastro, né? ver mais, então eu tenho, eu consigo ter um acesso a mais informações do cadastro Como é, é, e-mail, nome do contato, telefone Ele também é integrado com o discador do aparelho Tá, se eu quiser fazer uma chamada, posso apertar o botão que automaticamente ele já, já me habilita. Eu também, se o gestor da sua empresa permitir, eu posso fazer a edição desse local. Tá? Então eu venho aqui, ó, vou editar aqui o nome da Rádio tá, Social para contar ele Curso, salvei. Tá? Automaticamente aqui ele já fez a edição para mim e eu voltei aqui para a tela principal. Tá? Então a gente já chegou no destino, a gente já deu uma olhadinha no cadastro. Tá? Eu, quando recebo essa visita, eu recebo ela com uma categoria. Tá? Esse local ele é uma categoria cliente. Tá? Se o gestor da sua empresa, tá? ele tiver uma política de editar essas categorias cada vez que você for num cliente, você vai alterá-las, tá? o aplicativo vai permitir que você faça uma alteração. Eu vou fazer uma alteração aqui para, nesse exemplo, para Prospect, por exemplo. Tá? Se não for a política do gestor da sua empresa para mudar as categorias de acordo com cada visita que você faz, ela já vem fixa e você não consegue fazer a edição. Tá bom? Eu recebi aqui um agendamento no dia 10 às 17h30. Se eu quiser mudar, eu posso? Posso, tá? Eu vou alterar aqui, ó. No caso, o horário, eu vou colocar aqui às 18h30. Tá ok? Mudei o horário, ele reagendou para mim o horário da visita. tá? Eu tenho aqui o nome do contato e o telefone já de maneira mais rápida. Pra eu Poder fazer uma chamada, se eu quiser ligar para o contato, a numeração da, da, da visita, tá? Essa numeração ela, ela é do sistema, o sistema que envia, tá? E ela serve para vocês poderem se identificar, localizar, tirar relatórios, filtros, etc. Tá bom? Quando eu recebo a visita, eu recebo como observação, tá vendo? Treinamento com telegestor gestor de equipes. Eu posso editar essa, essa, essa informação? Tá? O aplicativo não deixa nesse exemplo, por quê? porque eu recebi essa visita do meu gestor. Tá? Se eu, como usuário, inserir uma visita na agenda, aí eu vou escrever uma observação, eu mesmo posso editar. Tá legal? Comentários. Tá? Esse é um campo meu. Eu vou lá e escrevo. Tá? Exemplo aqui, cliente satisfeito. Ok. Tá? Esse feedback, automaticamente, o seu gestor já recebe online. Tá bom? Então... Cheguei na hora aqui de, do check-in, né, de eu registrar a minha, a minha, a minha presença no cliente. Né? Me desloquei no trânsito, cheguei no cliente, o que eu faço? Aperto check tá? o check-in. O check-in, ele registra o horário de chegada do cliente. Tá? Então é importante que eu faça realmente no momento que eu cheguei na porta do cliente. Né? Esse é o melhor horário para ser feito. Se por acaso, tá, uma situação aqui que você... Ao invés de usar o seu carro para se deslocar até o cliente, tá? Você pegou o carro da empresa, ou seja, você não teria direito a reembolso dessa visita, o aplicativo permite que você não contabilize esse deslocamento, tá? Basta você selecionar aqui, ó, tá? automaticamente ele, ele, ele não conta a viagem. Se ele estiver nessa posição agora, tá vendo? Ó, ele vai contabilizar o reembolso para você. Então, ó, próximo passo... Seria Checkout Assinatura. Mas eu vou parar um pouquinho aqui e a gente vai rodar a, da aba Detalhes para Formulários. tá vendo? Ó? Nesse exemplo aqui, eu não tenho nenhum formulário nesse momento para eu preencher nessa visita. Mas se eu tivesse, era aqui que a gente teria que fazer esse preenchimento. tá? E o aplicativo também ele traz o histórico dos formulários anteriores. Então, se eu fui semana passada nesse cliente preencher um formulário, esse formulário vai estar tá aqui para você dar uma olhadinha e ver o que aconteceu naquela visita que você fez semana passada tá bom então assim eu não vou falar muito aqui de, de formulários que a gente vai fazer uma videoaula específica sobre isso tá então fotos tá primeira coisa eu posso bater quantas fotos eu quiser e também tá e também essa foto ela é a foto do local ela é instantânea você não consegue pegar nenhuma foto da galeria e inserir no, no aplicativo tá então o que eu vou fazer agora eu vou bater uma foto tá do meu computador eu posso bater quantas fotos eu quiser, tá? Vou tirar mais uma aqui. Esse exemplo, dei ok, tá? E caso eu não goste, caso eu não goste da foto, eu posso eliminar, posso remover essa foto também e tirar uma outra, tá bom? Feito isso, automaticamente essas imagens vão para a nuvem, tá? O sugestor já tem o registro dessas fotos que foram feitas na visita, tá legal? Voltei para detalhes. O tá que eu preciso fazer agora? Tá? Eu preenchi lá, coloquei cliente satisfeito, bacana, tal, tal, tal. Fiz o serviço que eu tinha que fazer. O cliente tem que assinar a visita. Como é que eu faço? Eu clico em assinar. Vou lá, preencho o nome da pessoa que seria o responsável do contato, Leonardo. O número do documento. Se eu quiser mandar uma OS para ele da própria rua, né, eu consigo preencher o nome dele e o e-mail desse contato, tá? se eu realmente for mandar um e-mail para ele na hora. Se a sua empresa não quiser trabalhar dessa forma, você simplesmente não preenche esses dados, tá? que aí depois né, a equipe de, de gestão lá vai dar uma olhada na ordem de serviço, vai fazer uma edição e depois encaminha para o cliente, mas também é possível encaminhar diretamente do aplicativo. Tá? Nesse exemplo aqui, apertei confirmar, o que acontece? Vai abrir a possibilidade de eu fazer uma assinatura, tá? touch mesmo, eu vou com o dedo, lá o cliente vai com o dedo, e ele mesmo já, já preenche, como nesse exemplo que eu estou fazendo aqui, ó, tá? você pode ver que tem uma, uma, uma possibilidade bem, bem suave, bem gostosa de fazer, de, de você poder assinar, com... tem uma ortografia muito tranquila, se você não gostou da assinatura, o cliente não gostou, ele pode limpar e assinar de novo, tá? aperta o botão limpar ali, automaticamente ele ele já pode refazer a assinatura tá? aperta o botãozinho de ok, salvei a assinatura a partir desse momento, tá? a partir desse momento o aplicativo não deixa mais você fazer nenhuma edição tá? porque ele vai dizer que você já colheu a assinatura do cliente né? não seria correto você fazer uma edição depois disso tá? e para finalizar eu tenho que Saída visita. Terminei o serviço, dei um feedback lá pro gestor, bati as fotos, fiz meu trabalho, tá? Check out, tá? Automaticamente eu registro a saída dessa visita. Tá legal, pessoal? Então é isso aí, nossa videoaula termina por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Nessa aula nós iremos fazer um cadastramento de um novo local dentro do sistema usando o aplicativo. Tá legal? Eu vou fazer essa simulação para você de dois casos, um caso onde eu tenho internet e no outro caso eu estou sem internet, tá bom? Então eu venho aqui ó, em locais, tá? é, para eu cadastrar um local novo ele me puxa a carteira, para eu cadastrar um novo eu aperto esse bonequinho com sinal de mais, o que, que o sistema faz? Ele me traz uma proposta de endereço tá? Baseado na minha localização de GPS. tá? Só que o GPS ele não é muito preciso, né? ele tem uma diferença de 15, 20, 30 metros. Tem casos até absurdos, de mais de 100 metros. Né? Então para que a coisa fique realmente muita precisão, o que eu faço? Eu vou dar uma ajustada aqui, ó, tá vendo? onde eu estou exatamente. Tá? O que acontece nesse caso? Ele pegou a posição mais próxima possível, tá? possível de onde estou. Eu realmente eu estou na professora Renato Pochá, só que o número é 108. Aí eu não tenho essa opção de, de, de, do número 68. Tá? Então o que acontece? Nesse caso, esse aqui é o mais próximo possível. Eu confirmo a localização. Tá? Aí o que vai acontecer? O aplicativo vai me dar a possibilidade de eu fazer uma edição. O então, número 108, o meu condomínio não é edifício aruar. Então eu vou apagar aqui. Ó. Rua Professor Renaldo Porchat, número 108. Meu CEP está correto. Tá? O bairro, nesse caso... É a Vila Belmiro, eu faço uma edição disso também. Santos, ok? Tá? Então, eu já fiz o cadastramento do endereço. Tá? Esse é o primeiro ponto. Agora eu vou terminar de cadastrar o local. Tá? O nome do local é... Casa do Leonardo. Tá? Nesse exemplo aqui, só para a gente contextualizar. Tá? Razão social vou repetir o CPF o CNPJ tá vou dar um exemplo aqui para vocês perceberem eu vou cadastrar um CNPJ ele tenta tá? primeiramente cadastrar um CPF tá? mas depois conforme você vai digitando ele mesmo se adapta não é não. ele mesmo ele mesmo já já corrige e você consegue cadastrar um CNPJ também Tá legal se houver uma política na sua empresa de cadastrar um, um determinado local, você precisa atribuir uma categoria, você vem, escolhe a categoria, tá? aí você tem que combinar esse, esse processo com o seu gestor, tá? eu vou escolher aqui uma categoria prospect, tá? e o nome do contato do local, vou cadastrar aqui também, tá? o telefone, tá? esse exemplo aqui, e o endereço eu já, eu já fiz. Automaticamente eu vou clicar em salvar e ele vai cadastrar para mim tá é, o local casa do Leonardo. O aplicativo pergunta para mim você quer já agendar essa, essa, essa visita ou não? Nesse caso aqui eu só vou cadastrar o local. Então eu vou pular. Tá bom? Automaticamente aqui ó, a casa do Leonardo passou a pertencer... É, passou a pertencer a minha lista de locais tá agora o segundo exercício eu vou desligar a internet vou fazer o mesmo processo tá vocês vão perceber que tem uma pequena diferença eu vou tirar a internet tá e, e vou fazer o mesmo a, a mesma etapa aqui de cadastramento Venho aqui consulta minha carteira aperto o bonequinho com sinal de mais tá e aí o, o, o aplicativo ele não traz mais aquele mapinha e também não me traz mais aquela proposta de endereço. Por quê? Porque eu estou sem comunicação de internet. Tá? Então ele só consegue pegar a posição que eu estou no momento e eu faço o cadastramento manual. Tá? O nome da minha rua, o número, professor Ronaldo Pochá, número 108, CEP, 1070, 220, bairro Vila Belmiro, cidade de Santos. Confirmei, tá? o nome do local, casa do Leonardo 2, tá? razão social, mesma coisa. É, vou, vou dar uma acelerada nessa parte aqui. A gente já falou, ele, ele automaticamente se adapta aqui. Cria uma categoria qualquer, se for o caso. Nome o e-mail, o telefone, tá? e aí eu salvo o contato, ele vai perguntar se eu quero fazer um agendamento de visita ou não, tá? eu pulo, e aí faço o cadastramento da casa do Leonardo II, aí. automaticamente ele já inseriu aqui esse local, sem eu estar com a internet no momento, tá bom? Então, eu vou habilitar aqui a internet, para a gente terminar a nossa aula, Tá? Casa do Leonardo, por ter feito esse clique, ele me passa os dados do cadastro, eu posso inserir na minha agenda, tá? E aí, ou eu faço naquele momento mesmo do cadastro, ou eu posso fazer depois, a partir daí eu já posso executar as tarefas. Tá bom? Então nossa videoaula termina por aqui, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Nessa aula nós iremos falar sobre cadastrar um local novo pelo aplicativo, Sendo que eu não estou no local, tá bom? Então, a primeira coisa que eu venho é em locais, tá? Ele me abre a carteira de locais. E aí, eu tenho esse sinalzinho, o um bonequinho com sinal de mais, eu clico nele, tá? E aí, olha, qual que é o fluxo, tá? Para eu poder fazer, eu tenho que pesquisar o endereço, tá? Então, eu vou cadastrar aqui o endereço da Contele. Eu, Clides... Da cunha. Um detalhe importante: tá, para eu cadastrar um endereço dentro do sistema, tá? que não é o local onde eu estou, tá? eu preciso necessariamente estar conectado com a internet, tá? Não, não vai ser possível fazer esse cadastro se eu não estiver conectado nesse momento. Então, eu vou pegar aqui o um endereço, que nem fosse fazer uma pesquisa na base de dados do Google, tá? e vejo qual é o local mais próximo que ele me trouxe, é o Clides da Cunha, número 11, clico nele, tá, ele não conseguiu achar o local exatamente onde eu queria, tá, então eu vou ser obrigado a fazer um ajuste aqui, ó tá vendo, o local correto que eu quero cadastrar é esse aqui, é o endereço da Contele, tá. Vou puxar um pouquinho mais para cá, assim que ele acabou trazendo uma rua. Ó. Legal. Agora sim, o cris da Cunha. Confirmo a localização. tá? E eu vou ter que fazer a edição, porque na verdade é uma proposta de endereço que ele está me trazendo. Né? Então, ó, eu fico no cris da Cunha, número 11, conjunto 601. Esse é o endereço da Contele. 000-CEP o bairro, não é esse, o bairro é Gonzaga eu faço a edição, Santos, confirmei, ok? e a partir daí, com o endereço cadastrado corretamente, eu vou cadastrar os dados do local o nome dele, Contele, teste, razão social, vou repetir tá? aí eu o cadastro tá? CPF ou CNPJ. Você percebe o seguinte, ó, ele, ele vem no padrão do CPF primeiro, depois ele automaticamente ele muda para o padrão do CNPJ. Tá? Cadastro aqui uma categoria, se for uma orientação do meu gestor, o nome do contato, e-mail e o telefone. Tá? Feito isso, eu salvo e a partir daí... Ele vai perguntar para mim o seguinte, olha, eu já quero fazer o agendamento dessa visita ou eu pulo essa fase? Então nesse caso aqui eu já vou automaticamente pedir para ele agendar para mim essa visita, confirmo tá, o local e o horário e ele insere com o teste aqui na minha agenda. Tá? Então o mais importante de tudo tá, nessa aula é o seguinte, para você fazer esse cadastramento de um local, sendo que você não está no endereço, você precisa da internet. Tá bom, pessoal? Então, essa, esse é um detalhe importante. A gente já fez aqui a operação. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Nesta aula, nós iremos falar sobre reposicionamento. Tá? Reposicionamento é uma oportunidade de, a gente faz, de corrigir um cadastro que não foi geoposicionado corretamente. Na hora que a gente faz uma importação de vários locais dentro do sistema, nem sempre o Google Maps consegue marcar a posição correta de cada local, tá? E se, eventualmente, né, existe uma quantidade pequena de locais que não é cadastrado nessa posição correta, e se você for até o local e der o check-in, o sistema não vai reconhecer que você realmente foi no local, tá? Então, para isso não acontecer, o que acontece? No primeiro check-in desse local, se o sistema não identificar que o local está próximo, ele vai abrir a possibilidade da gente reposicionar esse local para o lugar correto, né? afinal você foi até o local, e aí o sistema corrige esse cadastro e você dá o check-in normalmente. Tá? Então eu vou dar um exemplo aqui para você, ó. casa do Leonardo, tá vendo? Rua Reinaldo Porchá, Vila Belmiro, Santos, bonitinho na minha casa. Tá? Eu vou dar o check-in, o que, que vai acontecer? Ó? O sistema vai dizer para mim o seguinte, ó, esse local não está próximo a você. Deseja adotar a sua posição atual como endereço desse local? Você só pode reposicionar esse local uma vez. Então, é exatamente isso que vai acontecer. Eu cadastrei esse endereço errado, de propósito, a geoposição dele, tá? E eu realmente estou nesse local aqui, eu vou fazer eu vou fazer essa visita, eu venho aqui no Alfinete, corrijo a posição dele, tá? E clico em reposicionar, tá? O que, que o sistema faz? Ele automaticamente aqui, ó, abre a possibilidade de eu ajustar o endereço, tá? Então, o professor Reinaldo Porchat é realmente é o meu endereço, Número 108, o CEP está correto, tá? Eu venho, dou uma ajustadinha aqui no, no bairro, que é Vila Belmiro, tá? E aí eu salvo, confirmo e automaticamente o sistema já corrige na base de dados a geoposição desse local. A próxima vez que eu for dar o um check-in nesse local, essa pergunta não vai acontecer de novo. Tá bom, pessoal? Nossa videoaula termina por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Olá, pessoal. Nessa aula, nós vamos falar sobre a definição do ponto de partida e do ponto de chegada. Tá? Então, o meu gestor, nesse momento, ele configurou o seguinte, que eu tenho que trabalhar sobre um local pré-definido. Tá? Então, quando acontece isso, o aplicativo ele vem com essa carinha aqui, tá? e eu preciso fazer a primeira definição, que é o ponto de partida. Ele vai me obrigar tá? a definir assim, da de onde eu estou começando a rota. Tá, então eu clico aqui, ó, definir ponto de partida, tá? eu estou na minha casa? Não. Eu estou na minha empresa? Não. Ah, eu estou na rua, cara, eu já comecei o dia, parei um café aqui e tal, então eu vou começar nessa situação, eu vou começar pelo meu local atual. Tá? E a partir daí, tá? esse local de onde eu estou fazendo, de repente, um café, na rua, onde eu estiver, que o sistema vai começar a contar as rotas. Tá? E a partir daí eu vou inserindo visitas, eu vou dando check-in e check-out, Tá? E aí, depois, eu também preciso definir o ponto final do dia. Tá? Aonde que eu terminei a minha rota? Tá? Eu clico aqui ó, definir, tá? vai aparecer a mesma coisa para mim. olha. Eu, eu parei no shopping, tá? eu parei de trabalhar aqui, e minha última rota foi, foi exatamente no local onde eu estou. É meu local atual, eu posso parar na minha casa, eu posso parar na LF Trombini, que é um endereço que o seu gestor, um exemplo qualquer, tá? que é um exemplo comum aqui só para você entender, Tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu terminei a rota na casa do funcionário. Então, na minha casa, no caso. Né? Então eu comecei na rua no café, fiz as visitas e a minha última, meu último destino é a minha casa. Né? E o sistema vai calcular a quilometragem partindo, partindo da onde eu estava no café naquele momento, nesse exemplo. Tá? E ele vai terminar a rota na casa do funcionário, na minha casa. Ele vai contar o último deslocamento que eu fiz até o meu endereço, tá ok pessoal? Então nossa vídeo aula termina por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Nesta aula nós iremos falar sobre o reembolso quando não se configura o ponto de partida e o ponto de chegada. Tá legal? Nesse exemplo aqui eu agendei três visitas. Tá? Então a casa do Leonardo ele vai ser o primeiro check-in check-out, tá? Quando você não configura o ponto de partida e o ponto de chegada, o sistema calcula o primeiro check-in e o primeiro check-out como ponto de partida. Tá? Então, eu vou pegar aqui a casa do Leonardo, eu vou efetuar o check-in, tá? e aí depois de um tempinho, aí são 10 segundos, que o sistema né, permite que você faça o check-out, só para esse exemplo aqui, só para a gente exemplificar, né? eu vou realizar o check-out, ele realizou o check-out, a partir daí o sistema vai entender que a casa do Leonardo foi o ponto de partida. Tá? Aí eu vou lá, me desloco no trânsito, vou lá no Contelecurso, dou check-in, aguardo mais um pouquinho até a gente poder dar o check-out. Contelecurso ela vai ser a primeira visita, então eu saí da casa do Leonardo, me desloquei até a Contelecurso. Tá? Efetuei o check-out no Contelecurso, ele calculou para mim né, a, o deslocamento. Tá? E saí da visita com Telecurso, voltei para minha casa, nesse exemplo. Tá? Esse aqui vai ser o ponto de chegada, vai ser meu último check-in check-out que eu vou dar durante o dia. Tá? E a partir daí, a partir dessa confirmação, ele vai calcular a rota Casa do Leonardo, com Telecurso, Casa do Leonardo de volta. Tá legal? É assim que vai ser feito o cálculo do reembolso. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. E até a próxima. Nesta aula iremos falar sobre reembolso, avulso de despesa. A gente vai fazer o lançamento de uma despesa, tá ok? Então tem essa barra de listagem aqui do Controle. Eu clico em reembolso, tá? A princípio me parece todas as despesas que eu lancei tá? e as despesas que estão com data, com tudo, né? As categorias, o valor. E também se ela está aprovada ou não, ou está recusada. Tá? Se ela tiver verde, é porque ela está aprovada. Se ela tiver vermelha, é porque ela está recusada. Né? E aí eu vou lançar uma despesa nova aqui. Tá? Aperta esse botãozinho de mais aqui. Tá? Tem o um valor do reembolso. Eu vou pegar um exemplo, estou com um ticket aqui comigo. 44,55. Eu vou escolher uma categoria aqui. Tá? Tem uma série de opções já pré-definidas no sistema. Tá? transporte hospedagem correio estacionamento lá, outros tá eu posso bater uma foto eu clico na, na câmera ou eu busco na galeria tá nesse exemplo aqui eu vou pegar da câmera vou tirar o, o, uma foto do comprovante tá R 44 55 centavos do Ok automaticamente já fica disponível e eu registro também a despesa R 44 reais centavos ela já fica lançada pré aprovada tá se tiver algum problema, aí a equipe de gestão pode eventualmente recusar também esse valor. Tá legal, pessoal? Então, nossa videoaula termina por aqui. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.